se eu fizesse uma manifestação o senhor foi totalmente tribunal, eu acredito que... foi totalmente parcial nessa seria, questão da, ANEL seria, com, com a iniciada palavra. Foi totalmente parcial nessa ação contra o Estado de Rondônia. E isso ficou muito claro. A bancada de Rondônia se fez presente no horário estabelecido e vocês fizeram isso. Isso é uma covardia Vamos suspender aqui a reunião fazendo, por cinco minutos. Uma covardia o que vocês estão fazendo ah, do Estado de Rondônia. Vocês estão querendo trabalhar? vocês estão lascando o Estado de Rondônia, né, Rafael? Param de falar isso. estão Compreendo querendo trabalhar? Não e ter os meios apropriados para trabalhar. Estão querendo trabalhar? vocês estão querendo trabalhar lascando os outros? Não é dessa forma que É dessa continuar continuar forma a assim que vocês faltaram com respeito com dois milhões de habitantes. Dois milhões de habitantes? Vem falar para mim que quer trabalhar, trabalhar apunhalando as pessoas. E gostaria que os senhores que estão aqui, conselheiros, que se posicionassem esse respeito, a procuradoria, que isso não se faz com o um Estado que é exportador de energia. Estado de Rondônia que está abastecendo boa parte do país. Enquanto isso, a empresa aqui, a Energiza, está lá roubando as pessoas. Está roubando. Anota aí. Vocês estão roubando. Vocês são ladrões para gravar, para processar. Vocês são ladrões. Entraram no IPEM, no Instituto lá de Peso e Medida. Entraram no PROCON. Não teve uma ação que foi adiante. Até a polícia civil, que tem que prestar serviço à população, está lá prestando serviço. Serviço a essa empresa. E essa ANEL... Está sendo condizente com tudo isso. Mais uma vez, a NEL dá essa demonstração. Uma redução de 0,50 e pouco. Não é isso que nós viemos pleitear. Nós viemos pleitear para que reduzisse esse valor real. Para vocês não cabe outra coisa a não ser sair da sala, porque é uma vergonha. Uma vergonha o que fazem. Vocês estão levando todo mundo. O poder econômico de vocês é grande. Vocês são covardes. Covardes, covardes e covardes. Olá, Anderson, cumprimentando a você e a todos os telespectadores da Rede TV, aos internautas do programa plantão central, eu me dirijo para falar assim de uma forma assim, muito triste e indignado, principalmente indignado com o que eu vi a covardia que a Anel hoje fez com o Estado de Roma, aonde ela tem por obrigação fiscalizar e regular o preço das empresas de energia elétrica, ela foi benevolente e totalmente parcial, referente a essa empresa que eu considero a maior ladra que existe no estado de Honduras, que é a Energia. E a gente não poderia se manifestar de forma diferente. A indignação é muito grande, muito grande. E tenho certeza que ali eu falo pelos 2 milhões de habitantes do estado de Honduras. Vamos para a luta, vamos continuar firme nessa luta e falando. Você tem batido nisso Sai fora de Rondônia, meu Pelo amor de Deus, sai fora de Rondônia